alguém aí tá sentindo um cheirinho de pastel hoje nós vamos falar de como montar uma pastelaria algumas vantagens de montar uma pastelaria é que é um produto delicioso e que tem ótima aceitação no nosso mercado é fácil de preparar com matéria prima barata e sem contar que o consumo ele é bem rápido e por se tratar de alimento teoricamente barato as vendas são praticamente à vista olha só que coisa boa hein, gente e ainda você pode vender Vários sabores diferentes, desde os doces aos salgados e também os gourmets, que ganharam bastante espaço no nosso mercado brasileiro, né? E se você pretende montar uma pastelaria, é interessante que você estude um pouco sobre o mercado, viu? Trabalhar com pastéis é fácil, mas não quer dizer que não tenha concorrência, ainda mais atualmente, onde o chamado fast food ganhou força aqui no Brasil. A boa notícia é que, como cresce o número de consumidores, dificilmente será um mercado inflado, né? Tem concorrência, mas tem bastante público. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. E se você tá aqui, eu tenho certeza de que você tá em busca de conhecimento, tanto pros teus negócios, quanto pra você. E me ajuda muito, gente, se vocês se inscreverem no canal, dá um like nesse vídeo e ative o sininho, assim você recebe aviso sempre que eu postar um vídeo novo. E vai lá também, dá uma olhadinha no meu Instagram, é arroba cbempreendedores. Volta e meia, eu coloco alguns stories e vídeos bem curtos mas que são muito interessantes falando ou sobre negócios ou sobre a gente enquanto pessoa e o que nós podemos fazer né para nos ajudar no final do vídeo eu vou deixar alguns recadinhos mas assista até o final porque vale a pena eu vou falar sobre parceiros do clube promoções e descontos para vocês olha quando eu falo concorrentes eu tô falando dos diretos e indiretos que são aqueles que vendem no mercado porém com produtos semelhantes que são as empresas de Sanduíches, pizzas, cafeterias, restaurantes, cachorro-quente, mas calma, como eu falei, tem espaço para todo mundo, principalmente se você tiver um bom diferencial, aquilo que dê assim um uau, sabe, no consumidor, fazendo ele virar cliente. O ponto comercial mais indicado para você montar uma pastelaria é próximo a lugares que tenham pessoas procurando por refeição rápida, prática e barata, como parques, empresas, feiras, escolas escolas, centros movimentados, escritórios, tá bom? Falando um pouco sobre a estrutura, vai depender do tipo de negócio que você deseja montar. Se a pastelaria for voltada a atender clientes de fast food, não vai precisar de muitas mesas e cadeiras, já que as pessoas consomem em um prazo médio aí de 10 minutos. Ou seja, existe uma grande rotatividade. Agora, se você optar por montar estilo carrinho de cachorro quente, o investimento seria em adaptação uma barraca ou veículo para o segmento, tá? E se você pretende atender cliente em busca de lazer também, como música, bebida, aí você vai precisar de uma estrutura maior. Consequentemente, mais investimento. Tudo vai depender da sua necessidade e do público que você deseja atingir. Vamos falar um pouco dos equipamentos necessários para montar uma pastelaria? Lembrando que valores é preciso pesquisar na internet, tá? O vídeo, ele é para você ter uma base de como Começar. Nesse caso, nós vamos falar de investimento num contexto geral, porque varia muito, pois você pode adquirir equipamentos tanto novos quanto usados. Você vai precisar de balcão refrigerado, fogão, freezer, cilindro para massas, batedeira industrial, local adequado para preparar a massa, estufa para exposição de salgadinhos, utensílios de cozinha, fritadeira elétrica industrial e investimento inicial para você montar né, a tua pastelaria. E para montar uma cozinha industrial, você vai investir em torno aí de uns 20 mil reais para uma pastelaria simples você vai precisar de cozinheiro ajudante e atendente e sobre a matéria-prima, você pode buscar comprar em quantidade ou fabricar a sua própria massa de pastel, já os outros produtos como bebidas, você pode buscar com distribuidores, tá? e os diferenciais, como outros produtos, você pode optar em trabalhar com é, empreendedores que fabricam bolos, sobremesas Salgados e terceirizar esse serviço. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? O vídeo realmente foi bem curtinho. Eu espero que te ajude de alguma forma. Não esqueça que nós estamos todos no mesmo barco, né? Em busca aí de evolução, tanto profissional quanto pessoal. E vocês já sabem que o que eu puder fazer para ajudar nessa sua caminhada, aí a gente tá junto, tá bom? Eu vou deixar aqui no box de informações é, o site dos parceiros que eu tenho trabalhado, que é a ECS English Communication School que é uma escola de inglês diferente, a Plipag que é uma empresa de mensalidades, a Etus que é uma empresa de agendamento de postagens, né, para você poder agendar suas postagens tanto no Instagram quanto no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, todas as suas redes sociais no mesmo lugar, né, todas juntas no mesmo lugar. A Growflow que é uma empresa para te ajudar com os teus seguidores no Instagram, tá, para te trazer clientes reais, ok. Okay. Se você precisa de consultoria, entre em contato com a gente, porque a gente pode te ajudar. O site do clube é www.clubedoseempreendedores.com. Tem bastante coisa legal lá, principalmente na guia para você. Fique de olho também no meu Instagram @cbempreendedores. empreendedores. Logo nós vamos lançar uma campanha onde nós vamos ajudar alguns empreendedores né, a tirar a sua empresa do papel ou a organizar ela. Vai ser como se fosse um concurso, mas nós vamos escolher as melhores histórias através do Instagram, então você tem que estar tá lá, tá bom? Um beijo, fique com Deus, todos vocês, desejo assim que vocês sejam abençoados, que o nosso ano de 2019 seja maravilhoso, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo, tchau!